eu tenho tudo da Ana. Então, mas eu falei, eu não vou ficar mostrando porque vou parecer mãe babona que eu sou mesmo. Mas eu, aí eu falei, eu, quando você me pediu para separar as coisas, eu falei, eu vou separar, sei lá, pouca coisinha da Ana, ah, mas pelo menos que... uma coisa que toda mãe tem de vir guardar, que são essas primeiras escritas das crianças para gente. Porque bilhetinhos. São, são bilhetes que vêm assim com tanto amor, que no momento que você está meio assim chateada, quando você lê, você fala, ah, isso, né, que, que legal. Então, sabe, eu te amo mãe, nunca vou deixar de te amar. Obrigada por ter me trazido a vida. E, além disso, obrigada por ter me mostrado os prazeres e alegrias que ela pode nos dar e oferecer. Olha e você tinha quantos anos, mais ou que menos? tinha me uns oito. Olha, que maravilha. Aí, aqui, Já no... comunicativa que nem a mãe, depois né? Depois, da... No mínimo, você é o máximo. Hum. Você é tudo que tem de melhor na minha vida. Você me ajuda em tudo que precisa. Uh, posso sempre, pode sempre contar comigo. Você é uma linda mãe. É, é, sempre me perguntam Qual é a minha ídola? Com certeza é você ah, É uma graça, um monte dois. de coisinhas assim <risos> Te amo A Ana hoje está com quantos aí anos? Fotos minhas com Marcelo Hoje a Ana está com 16 E aí ela termina Estamos unidas por uma corrente de amor Que nunca vai se soltar eu acho muito bonito, isso que são coisas, todos os lugares comuns, quando você lê, quando é uma, o filho do outro fala, mas quando o seu filho fala Ai, isso, é o máximo. aí pega, é emociona, aí pega, entendeu? Então esse é o coraçãozinho que ela fez, eu guardo isso e guardo outras coisas também, mas só para dizer que uh, o que é lugar comum, às vezes, o que você acha que é uma, um sentimentalismo bobo, babaca o que você quisesse uh, destruir uh, você quando é quando vive uh, o amor e quando você vive a entrega uh, isso tudo é muito transformador isso. Né? às vezes é difícil você traduzir para o outro como isso foi transformador para você sim Mas, uh, eu fiquei, o que importa tá... é para você é. mesmo acho que a gente está eu estou entendendo falando em Ana uma viagem que foi inesquecível para ela com certeza foi a viagem para Disney isso ela tinha quantos aninhos? Ah, especial? ela tinha três óculos. anos nem quando esses ela, com, ela usava esses óculos então ela põe isso ela amava amava a Minnie, então Não eu sabe. guardo esse óculos porque era bem o espírito dela, se assim, ela se achava quando ela põe esse óculos e E esse já vai ficar em recordação pra ela. Esse vai ficar, tô guardando pra é. ela, talvez eu uma numa caixinha assim pra, pra guardar de lembrança, mas é uma coisa que eu tenho guardado. Esse aqui eu separei porque, porque esse álbum aqui fala de um momento que foi uma grande virada na minha vida, que foi quando eu saí da TV Globo e fui pra abrir o vídeo. E essa foi uma experiência que foi muito bem sucedida, que... Eu saí da Globo, a direção toda da Globo, né, nossa, mil elogios, elogios e tudo, e nós somos super premiados. E isso aqui, Silvia Popovic, uma gordinha muito atraente e sensual, Silvia. Então, essa época foi que começaram a ver que você podia ser gordinha e fora dos padrões e fazer sucesso. Então eu revolucionei a, a, essa coisa da televisão, porque antigamente só tinha gente muito enquadrada. Bom... Até hoje Até um pouco. hoje. Mas, mas naquela época... Saiu, uma... Fugiu a regra mesmo e ainda hoje são e poucas. E naquela época as pessoas falam, Nossa, mas não é que ela é bonita? Não é que ela tem, sabe? Imagina uma presença... Charme, alguém simpática. que apresentava o Jornal da Globo e era fora dos padrões, mas cheia era um negócio que não se, não se via. Aliás, não se via nem mulher apresentando. É. Não, virou... olha isso. Não sou uma manequim, mas também não sou um bagulho. Isso, mas isso que de... manchete <risos> é essa, Isso deve Deus. ser um jornal uh, mais popular. astral A beleza anticonvencional de Popovic. Eu vi que na abril. É. Aí foi um sucesso. Mocinha de tudo, olha a carinha é. dela. Que Você já foi já direto para a TV não? Você passou pro jornal, o jornal. né, Silvia? Passei Começou em Estadão. Jornal impresso. É, aqui Como foi. é que foi a ida para TV? Ah, foi porque eu falava muito. Chegava chegava na redação, me expressava, parava o Estadão, ficava todo mundo me olhando. E aí, então, todo mundo dizia, você tem que trabalhar na rádio, porque televisão não era bem visto. O que, Usa... que você ainda quer fazer, Silvia? Você que já fez falar, tanta coisa. Eu, eu, eu, eu enfrento as, as oportunidades. Você vê que recentemente estava na, na Jovem Pan, eu nunca Sim. tinha feito rádio. Porque sempre fiz televisão segurando empurrando o piano, sempre programas muito longos, diários, então não dava pra pensar ainda fazer rádio, falar... Uh -huh. não, aliás, aliás, aliás esse essa aqui é uma é, das eu coisas, quero, que deixa eu mostrar pra, é pra vocês. Ver. Esse era um dos, dos posters que enfeitava um programa, pode mais um pouquinho, Silva Popovic, de segunda a sexta, que legal. às 17, às 17 horas, horas, na Band. Na Band, olha que lindo. aqui Boa tarde para todo mundo Boa tarde para você que está em casa Hoje um boa tarde especial para todos os estudantes Porque o programa é para vocês A vida profissional me trouxe um aprendizado enorme De várias áreas, em vários conhecimentos Aprendi coisas para viver melhor Conheci pessoas maravilhosas Aqui eu separei é, uma, uma foto Algumas fotos que eu acho que são engraçadas de mostrar para o pessoal em casa, que lembram pessoas que, que, que eu gostava muito e que gostavam muito de mim também. Isso foi o casamento do Faustão. Ai, com a Ebe. Com a Ebe, com a Nair Belo. Marcelo, seu marido. Com Marcelo, meu marido, e o Fausto. Que noite, hein? Antes da cirurgia, hein? Você vê que ele está mais gordinho aqui. É, E eu também estou aqui com uma... Que noite. Mas a gente se divertia. Juntava a Ebe. Bom... Não, mas era assim, muita fofoca. A gente dava, achava muita graça uma na outra. Eu dizia, você tá durinho, danada. Como é que você tá? Gente, eu provocava muito ela e ela era muito vaidosa, a é, Ebina. Né? Ela é, gostava é. de estar. Se achava em forma e estava mesmo. Tinha perna bonitona, bonita, elegante. perna dura, corpo. Não era. era ela tinha uma, um vício que era uma coisinha. E, e ela, ela sabia que tinha, né? Então eu brincava muito com ela e ela gostava do meu jeito também. Eu sei que a gente. Eu sinto saudades. E, e tenho saudades, e, e enfim, do Fausto, continua eu continuo amiga até hoje. A Nair, infelizmente, se foi. A Hebe, infelizmente, também é. já não está mais aqui com é. a gente. É. Essa é a minha marca registrada. Todo mundo pergunta, mas se você não tira essas pulseiras... Eu falo, olha, tiro, mas é duro, tá vendo? Ó? Por que, que é, é duro? É sofrido. Porque quando eu fiz 12 anos, a minha mãe me deu a primeira. Na verdade, me deu as primeiras 12. Juntaram 12, era pouquinho assim. E aí, depois disso, a cada ano, ela me dava mais uma. A cada ano, ela foi me dando mais uma, até a minha maioridade. Que bacana. Até os 21 anos. E eu uso essas pulseiras, desde então, diariamente. É difícil... Você vai procurar um vídeo, uma imagem minha, é difícil você não encontrar eu usando essas pulseiras. Eu durmo, acordo, tomo banho, eu não tiro elas parte, do braço. Faz parte de você. Faz parte de mim. Que coisa. Então, né? essa é a memória maior que eu tenho da minha mãe. nessa né? coisa de um presente bem sacado, afetivo de valor, para me acompanhar mesmo, a né? vida toda. Aí eu, quando a Ana nasceu, eu falei, eu vou fazer isso com a Ana também. Quando ela fizer 12 anos, eu vou repetir a história. E os tempos são outros hoje, né? Uma menina de 12 anos não segura pulseiras de ouro, porque é saltada na esquina, né? É. Quer dizer, já não dá. Dois, ela falou, mãe, mas isso não tem valor para mim, o que tem valor são as suas pulseiras. Então eu falei, filha, bom, então quando eu morrer, aí você vai herdar as minhas pulseiras e vão ser as pulseiras que sua avó... Deu para mim e você vai herdar. Então, eu não fiz isso com ela, mas foi uma discussão com ela. E ela sabe que, isso, que essas pulseiras serão dela o dia que eu me for. Então, já tem valor sentimental para ela Já tem completamente também, né? agregado. Né? Que maravilha. Silvia, <risos> foi um privilégio conhecer tanto mais da sua história e da sua história é, emotiva mesmo. Nossa, né Coisas vai ser sucesso esse seu programa, com certeza. Importante para você. Olha, Silvia, então, essa aqui é uma foto instantânea, já já vai aparecer aqui a nossa imagem e eu espero que você guarde essa foto nossa, como uma recomendação com também, certeza. De, como daqui, um bom momento. Daqui a alguns anos, quando você fizer uns cinco anos do seu programa, você vem Tomara. aqui eu vou tirar ela da caixa para mostrar pro o pessoal lembra, eu fui o número um, a primeira entrevista. Tem que fazer assim, não pode pôr o dedo também, é. vai ficar legal. Olha, tá, tá aparecendo a gente, olha aqui Eu amo uma Polaroid É muito bacana, né? Eu gosto de Polaroid em festa Que você distribui as pessoas, é. deixa todo mundo brincando Olha ah, que legal, tá vindo A gente faz assim e vai vindo mais rápido Fica de recordação, muito então, para você Muito obrigada, vou guardar na minha caixa de recordações <risos> E vou lembrar desse programa que foi tão gostoso de fazer Sim, Foi uma delícia Muito bom, obrigada, muito obrigada. obrigada. <risos> A minha brilho me deu, Que foi esse broche Deve ter mais de 100 anos Deixa tem, se fazendo agora 90 e esse próstata tem mais erros.